Mulher, o Céu Céu, mostra como é o Céu, mostra como vale a pena servir a Deus de verdade. Ela vai acordar os prontos depois que ela vê como é o Inferno, uma visão do Céu, do Céu. Quando ela parar de rir, Jesus vai entender que o Senhor está levando ela uma visão do Inferno. O Espírito está arrebatado. O Espírito está arrebatado. Arrebata, arrebata Continua, continua Continua, Deus Continua Continua Arrebata o espírito dela Arrebata Arrebata o espírito dela Arrebata Arrebata o espírito dela Arrebata Quando eu disser três O espírito dela vai sair do corpo E ela vai continuar a visão Do inferno, para ver como é que vale a pena Servir a Deus, é um É dois É três Viu o susto que ela levou? Tudo isso Dá uma visão, a Deus Dá uma visão, para Tira o espírito dela. Do corpo dela, agora. Tira. Arrebata o espírito dela. Dá uma visão para esta mulher, Deus. Mostra a ela como é o inferno agora. Dá uma visão. Mostra ela. Mostra. Mostra. Só mostra, Deus. Sem deixar. E ela sinta dores Mostra para ela porque é que o homem tem que servir a Deus Mostra ela, mostra tudo Se for possível, Deus Como é lá? É ruim? O que, é que você está vendo? O que, é que você está vendo? É tá vendo? Mas o que, é que você está vendo lá? A gente tá aqui cantando. Mentira daqui! Eu não quero mentir. vendo você O espírito dela foi arrebatado, irmão. Ela tá tendo visão do inferno. Mentira daqui, de Deus? Deus, põe um anjo aí, acalma ela. Mentira daqui! É? Mentira! Mentira. Calma ela lá, acalma. acalma ela, Deus. Está tendo a visão do inferno. Mentira daqui, é mentira do inferno. Está tendo uma visão do inferno, Deus. Mostra a ela, Senhor. Coloca temor no coração desta mulher para que ela veja como é importante servir a Deus. Porque aqueles que não te servem irão para lá. Ah, me que... Que... <risos> tem muita gente gritando? Quente, me muito, grande, muito quente, tem muita gente gritando. Eu não quero ficar nesse lugar, não. Mentira daqui. O que mentira. mais você está vendo essa visão? Muita gente, muita gente gritando, me digam pra sair. Essas pessoas que estão gritando faziam o okay que aqui na terra? Muita coisa é. errada. Que coisa errada que elas faziam aqui na terra? Uma o mentira Mas okay, ódio, tá raiva ela foi arrebatada está tendo uma visão do inferno é, Deus está mostrando em dois lugares o céu e o inferno ela não está queimando o inferno ela está tendo uma visão do inferno as pessoas que estão lá queimando o que, que eles estão vendo? É, o que, que eles fizeram de errado? tudo que eu sei se prostituição Constituição, Adutério. idolatria, tem idólatra lá, tem, tem pessoas que viciadas em bebida lá, tem viciada de drogas, então. mentira daqui, eu não quero ficar aqui não, aqui é muito ruim. Deus vai te tirar agora, vai te dar uma visão celestial, Deus meu corpo está arrepiando aí... Deus, dá uma visão celestial para esta mulher agora, dá uma visão celestial mostra para esta mulher como vale a pena servir a Deus está sendo levada para o paraíso agora daí você quer voltar? você é quer, quer que te tire daí? Pegou de uma menina amanda lá no inferno. O que você que está vendo nesse paraíso? Muito <risos> anjo. Muito anjo? Flores. Alegria. Alegria. Amor. Seriedade. O que é mais de bonito que tem nesse lugar? Um campo verde. Um campo verde? Glória a Deus Os apóstolos estão aí ou em outro lugar? Deus, mostra ela mais coisa Eu quero que o Senhor mostre para ela, meu Deus Algo que nem eu consigo imaginar Mas tão lindo, mas tão lindo Que ela vai começar a chorar E para provar que não é mentira minha Vai escorrer lágrimas no olho dela De tão lindo que o Senhor vai mostrar para ela Que ela não vai conseguir contemplar Mostra Deus, dá uma visão para ela. Dá uma visão do céu. Coisas lindas, Deus. <risos> coisa linda. Coisa linda lá, Deus. Coisa linda. Mostra. Mostra a coroa. Mostra a coisa linda, Deus. Mostra coisa que só os remidos, só os verdadeiros, só os fiéis verão. Mostra lá. É, eu vou falar uns 20 minutos, depois a gente vai ficar em pé para a gente orar. Por quê, irmãos? Porque se eu começar a falar demais, os irmãos vão cansar, vão dar sonho, eu falo baixinho. Então nós vamos até umas 9 h e aí a gente vai ficar em pé e orar. Amém? Vamos ficar em pé agora, vamos ler a palavra de Deus. Deus abençoe. Glória a Deus. Eu sou, não falei meu nome, né irmãos, mas eu não já conhece. pastor, anunciou o trabalho nosso aí. Meu nome, por que importa, não é de um ano, é que Deus nos se troque o nosso nome, né irmãos. Aleluia. Na glória nós teremos outro nome. Glória a Deus, aleluia. E nós somos de notipó, sou crente, já há uns dias, Bons. sem ter Jesus, novembro de 2002 nas minhas contas faz 20 anos Glória. E eu Glória. sirvo a Deus com muita alegria, irmãos aleluia juízes 13 até o 7 e a gente senta, irmãos Deus abençoe o pastor André sua casa, sua família abençoe os jovens prometo que não vou ficar toda a vida, irmãos aleluia eu quero que você continue nessa graça, nessa alegria que nada, que nada tire você desse altar Bem? Glória a Deus, aleluia a Deus. Juízes 13 Juízes 13 Aleluia Glória a Deus Juízes tá bom. Juízes 13, acharam, irmãos? Amém. Glória a Deus Quem achou, diga a Escola Dominical Aleluia Quem não vem na Escola Dominical, irmãos? Busca achar, estou brincando A Bíblia tem é muito grande, né, irmãos? 13. Diz assim: Os filhos de Israel tornaram a fazer o que parecia mal aos olhos do Senhor. E o Senhor os entregou na mão dos filisteus por quanto tempo? Por 40 anos. Né? O 2, a igreja pode ler para os irmãos participarem também? 2, vamos lá, 1, 2, 3. E ali um o nome de Jotar, a trinta de lá, cujo nome era Omar. Mulher, é o terreno, não o e o anjo do Senhor apareceu, o anjo ali aparece com uma mão em luz, e o anjo do Senhor, três apareceu a esta mulher e disse-lhe eis que agora és estéreo ou seja, agora você é estéreo e nunca tens concebido porém conceberás e terás um filho Ordem deu 4, 1, 2, 3. Agora, pois, guarda-te e te o com teu como eu vinho de voz, nem como as coisas do é mundo. Sim, porque eis que tu concederás e terás um filho sobre cuja cabeça não passará navalha. Aleluia. O quanto o filho será nazineu, que significa separado, consagrado de Deus, desde o ventre. E ele começará a livrar Israel da mão dos filisteus. Olhe bem. Então, a mulher entrou, uma falou para seu marido: e Dizer, o homem de Deus veio a mim. O mundo da vida é essa que é do homem de Deus. Delícia, mas não tem que morrer. Nem ele tem que ser o Porém, disse-me, isso é o último vamos ver juntos porém, diz-me eis que tu conceberás e terás um filho agora pois não bebas vinho nem bebida forte e não comas coisa imunda porque o menino será Nazireu de Deus desde o ventre até o dia da sua morte vamos fazer uma oração juntos não tem esse costume não, mas o pastor André pediu para que nós orássemos. Vamos orar juntos? Levante a mão aí. Meu Deus. Costumo brincar assim, dizer... Talvez a pessoa diz, mas eu não concordo que esse negócio de levantar não. a mão. Então levanta o pé. Mas faz alguma atitude de forma que... de forma de que realmente você está nesse lugar porque você é escolhido... Você é escolhida Nós não estamos aqui, irmãos, para passar um tempo Passar um tempo, nós passaremos em qualquer outro lugar desse mundo Nós já estamos aqui para dizer glórias ao nome dele Glória a Deus, Em Deus troca disso, eu creio que Deus fará muitos milagres Quando entrei, Deus irmãos, eu vi isso na placa igreja pentecostal Se os pentecostais não foram embora ainda se eles não faltaram hoje, eu gostaria que você orasse essa noite pelo menos um minuto. Aleluia! Levante a mão, e feche os olhos. Glória a Deus! Aleluia! A Deus. Dizem por aí que o crente fechado, irmãos, com o olho aberto, vê o céu por, por fora, mas com o olho fechado vê o céu por dentro. Aleluia! Glória a Deus! O Espírito Santo, nos pedimos Deus. Isso, ó glória a Deus Que essa noite o Senhor Deus nos exércitos, Fique conosco, meu Deus Abençoe essa obra que tem os abençoado de uma forma especial Que os jovens Da minha esquerda, do Senhor Possam ser tocados Pela presença de Deus essa noite Deus, que a sua glória Incendie o coração de cada um de uma forma especial, que ele desapareça desse aleluia. lugar e que o Senhor apareça aleluia. e cresça no coração de cada um, meu Deus. Em nome de Jesus. a irmã. Glória a Deus, aleluia! É um dia, aleluia. Um e logo nós ficaremos de pé de novo. Nós estamos vindo de algumas batalhas. Hoje nós fizemos um culto, uma praça de Matipó e falamos de Jesus igual doido naquele lugar, irmãos glória aleluia glória a, glória a Deus glória a Deus eu sinto, irmãos a presença do Espírito Santo glória a Deus, aleluia gostaria que você levantasse a sua mão aí, pelo menos um minuto Deus Dizesse alguma coisa para ele essa noite, meu Deus, Aleluia, Jesus, sabe, irmão, aleluia. Deus. Aleluia. Santo Deus, Meu de Deus, amor, Deus, Deus é. poder, Deus de graça, fala conosco, Senhor, oh, Aleluia, Aleluia, Aleluia. Glória, aleluia, aleluia, aleluia! Oh, Deus vitória na Lábada Chária. glória, aleluia! Deus, aleluia, aleluia, aleluia! Essa noite o Espírito de Deus está nos escondendo na sua casa. Glória, Deus, aleluia! Oh, aleluia, Jesus! Essa noite os Espírito Deus, de Deus está visitando a sua família. Aleluia, meu Pai! Grande, grande. Os anjos do Senhor. Senhor estão passeando lá na sua casa essa noite. glória a Deus! Aleluia! E quando você voltar para casa, vai ver a diferença na sua família. É voltar ao nome do Senhor. Oh. Aleluia. Glória a, Glória a Deus, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Irmão, Glória Sansão. Deus deprim, Sansão perde o temor de Deus. Quando ele pensa. Resumindo, tá irmãos, para a gente orar. Quando ele pensa que ele está vivendo uma fase da vida dele, que é a fase que ele nasce consagrado. Ele não foi consagrado, pastor André, ele nasce consagrado. E essa diferença fez dele, ou fez ele se sentir um cara é, invisível aos olhos do homem, ou seja, juiz juízo, o cara mesmo da capa preta, o cara que do judiciário e ele é consagrado, separado, nazireu, o nazireu, ou se nascia nazireu ou se fazia o voto de nazireu que o voto da consagração, mas ele nasce nazireu e ele perde o temor de Deus e a Bíblia diz que ele, nós Falamos muito mal da da Dalila. Achamos que a Dalila é a causa da queda de Sansão. Os irmãos conhecem a história, conhecem a Bíblia. Aleluia. Quando na verdade Sansão vem de três casamentos mal sucedidos. Glória a Deus. O primeiro ele casa com uma mulher da terra de Tina. Depois ele casa com uma mulher da terra de Gaza. Glória a Deus. E por último ele casa com a terceira mulher, que é a Dalila. é importante dizer que as três mulheres que Sansão casa estão na terra dos filisteus. Aleluia! E todas as três mulheres que Sansão casa da terra dos filisteus... É preciso ele deixar Israel, deixar Canaã e descer para casar com elas. A primeira irmã dá certo, ele manda embora. A segunda também não. E a terceira, raba a cabeça de Sansão. Por quê? Porque Sansão, jovem, é um jovem que perde o temor de Deus. Isso porque, quando ele casa com a primeira mulher e ele está voltando para a sua terra, ele passa por um leão morto, que ele mesmo havia matado, e que nesse leão formou-se uma colmeia. E desse leão ele pega o mel e come. Quando o leão, quando é, Sansão faz isso, ele está iniciando, ele está quebrando, está começando a quebrar o voto de Deus. Glória a Deus! Aleluia! Só que o que acontece, irmãos? Ele quebra o voto dele com Deus, mas Deus continua falando com ele. Aleluia. Vou dizer de novo. Ele quebra, pastor André, o voto dele com Deus, mas Deus continuou falando com ele. Aleluia. Aleluia. Aleluia. E quando Deus continuou falando com ele, cara, Aleluia. eu pequei, eu toquei no um animal imundo, o nasileu, né? Os irmãos sabem, alguns sabem, que o, o nasileu, além de não beber nada da vinha, não comer uva, não tomar suco, nada fermentado, nada da uva, não poder beber do parente, tem no velório do pai, no velório da mãe, ele toca no corpo do imundo do, do, do, do morto e se contamina. Mas Deus continua falando com ele, e como Deus continua falando com ele, dar se a entender Mas tem um copo dar se a entender que ele peca Mas continua sendo usado por Deus Só irmãos que o copo de Deus continua enchendo A Bíblia fala sobre o copo da taça da ira de Deus Por bondade de Deus ainda continua na vida dele Aleluia então, ele diz, ah, Mas ele diz ah eu pequei e a vida continua da mesma Eu gostaria que você dissesse isso para alguém. Aleluia. Eu gostaria que você dissesse para alguém. Cuidado com os teus olhos estão vendo. Diga para alguém, diga. Cuidado com os seus olhos estão olhos estão vendo. Aleluia. Aleluia. É Jesus. Aleluia. É Irmãos, ele, a Bíblia diz que, ele quando vai casar com a primeira mulher, o seu pai, que é chamado de igual, é taxado, tá de um pai chato, pai da desgraça, pra ele, não vai casar com a mulher de filisteu não. Na nossa terra tem tanta mulher bonita, em Canaã tem tanta mulher bonita, justamente você tem que casar com a mulher dos filisteus. E a Bíblia diz que ele não quer saber disso. Ele quer casar com a mulher dos Mas, irmãos, essa mensagem é a mensagem da palavra de Deus. Aleluia. Deus está dizendo, rapaz, não vai lá fora do mundo conhecê-lo, não. Não vai lá fora do mundo conhecê-lo, experimentá-lo, não. Porque é melhor estar, irmãos, na casa do Senhor, servindo, esperando não tem que vem na conhecer, mas ele quer ir e o pai dele chama-lhe de sanção tem mulher em Israel glória a Deus diz, não pai, eu saber eu sou um juiz em Israel eu quero casar com essa mulher da terra antiga ele casa a Bíblia diz que ele fala assim ainda Olha, essa mulher me agrada aos olhos Irmãos, as mesmas mulheres que agradaram os olhos dele hoje são as mesmas que daqui a quase 20 anos. Aleluia! Que os filhos de Deus lhe arranquem os dois olhos. Aleluia! Mas ele vai, Mas ele vai, ele vai porque ele quer. Ele não tem temor de ninguém, da mãe, do pai. Da, dos anciãos de Israel que compunham o um judiciário daquela época, ele quer, ele vai! Aleluia. Você não quer experimentar lá fora? Quer ver como que é esse negócio da boate. Quer conhecer. Olha para mim, quero conhecer lá fora, quero ver como é. Não, quero provar, só um bolinho. Eu quero saber como é o mundo. E o pai diz: meu filho, não vai! Porque você. É alguém chamado no vento a sua mão. Você é alguém sagrado, lá parado. Aleluia. É Glória a Deus. Glória. Mas ele quer. Ele quer. Aleluia. Ele não quer com do pai, da mãe. Ele quer experimentar com a do mundo. Aleluia. Aleluia. Porque os amigos, às vezes, irmãos, da escola, da, da rua, da faculdade, os amigos nossos, eles têm essa tendência de querer nos levar para experimentar. Aleluia. Os cara, você Aleluia. nunca deu um beijo de língua? Vem cá para fora tá? Você nunca deu um carro? Aqui fora nós ficamos. Na igreja você não pode ficar. E aqui fora no mundão nós ficamos. Se eu uso ficar, quem tem que ir fora? É, gente. E o Sansão vai! Aleluia! Não, ele não vai mesmo! Estou falando sério! Ele vai porque ele quer ir! Porque ele não quer ouvir, ele quer pecar! Aleluia! Glória, Glória a Deus! A Deus. E agora o pecado fede! Para ele cheira! É porque ele quer? Glória a Deus! Não, vou! E o pai disse: Pai não! Você foi consagrado pela mão de um anjo com alma luz e, e anjo com alma ilustra, e e no Velho Testamento é Cristo. Aleluia! Glória a oh, Não Deus. vai! Aleluia! A Deus. Mas ele diz, eu sou juiz em Israel. Eu sou juiz em Israel, Eu sou, Misa, Israel, eu sou, Misa, Israel, eu sou a autoridade Glória. máxima que ninguém pode mandar ele falar E ele vai. E ele casa uma vez, separa, casa, segunda, separa, terceira, separa. Na terceira vez que ele separa, desculpa, na terceira vez que ele casa com a Dalila, ele já tinha quebrado o voto dele, sim ou não? Aleluia! Não, glória a Deus! Tinha gênio ou não? Tinha! Porque existe uma lei em Levítico que diz quebrando o Nazireu, o voto, ele deve procurar o sacerdote, rapar a cabeça, e iniciar de novo o voto do Nazireu. Glória a Deus, aleluia. Mas eu procuro o sacerdote, e eu gostaria que você dissesse isso para alguém, Diga irmão, você pecou, você já procurou o sacerdote? Glória a Deus mas não procura O sacerdote não não Esse negócio de procurar sacerdote não pastor André não viu pastor André não viu O irmão que está de não viu? Vou continuar Os mesmos Os mesmos jeitos Ninguém está vendo, é depois da de escola É depois da faculdade É depois do de público É só no TikTok ou sou do Kawaii, ou sou do Meu telefone é privado. Ninguém vê eu. Vou continuar. Tá gostoso demais. Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus. E vai. E vai. Ninguém viu? Quer saber uma coisa? O negócio secreto é quadrado. Glória a Deus. É quadrado. É é é é vou até ficar na igreja. Porque meu pai quer, minha mãe quer, mas não disfarçada, mas. Oh, Aleluia! Vou ficar, vou ficar lá. Vou, vou ficar lá assim. Quando todo mundo cantar, vou, levanta a mão eu. Eu sou sanção. Aleluia! Estou experimentando as coisas boas desta vida. Vejo tudo que passa na tela dele. Tudo, tudo que passa na tela dele, eu vejo. a sou sanção. Aleluia! quero mais é degustar a minha vida. E o Pai de San vai não, filho, vai não. Isso vai acabar te fazendo perder os olhos. Aleluia. Aleluia. Ah, é com isso, você vai ficar Ei. cego. Aleluia. Que cego, pai, sou juiz em Israel. O pai disse: você já pecou, vai pro sacerdote rapar a cabeça e iniciar de novo o voto do Nazireiro. Irmãos, toda vez que nós pecamos, e que nós, pastor André, não procuramos o sacerdócio, que é o Espírito de Deus, ou é Jesus, ou é ele, ou lhe demais. Para rapar a nossa cabeça, do no sentido espiritual. Iniciar de novo aquela jornada, pastor André, eu, eu caí mesmo, pastor André, eu quero uma vida de novo, pastor André, você não viu. Mas eu pequei e eu quero iniciar tudo de novo. Quando nós pecamos e continuamos vivendo essa vida que provavelmente você está vivendo, Provavelmente você está vivendo Aleluia, Aleluia. Certamente você está vivendo Como nós não procuramos O sacerdócio para rapar a cabeça Fazer aquela limpeza Aquela transformação, Iniciar de novo no zero. Sabe o que que acontece? Deus envia uma Dalila para, para a nossa cabeça Aleluia, glória a Deus Dalila não é uma maldição na vida de Sansão Dalila é o juízo de Deus Glória a Deus, é, é, Deus. Glória a Deus. Deus aleluia Dalila é o mal que vem para dentro. É Deus, aleluia Porque se você continuar da forma que você está Deus enviará uma Dalila para a sua cabeça É, é glória, a glória a Deus, aleluia Glória a Jesus. Aleluia E aí é pior Porque a darmina não tem dor A darmina é o juízo de Deus Aleluia Glória a Deus Na santa sede ninguém vê tocar. Mas pecado. Pode tocar Pode Aleluia Pode Mas quando a darmina chegar Aleluia, e sua é só... chega, olha, ali, olha pra mim. E chega a mim, olha e chegar sua navalha. Ela diz assim: Primeiro ele fala algumas mentirinhas que parece que ninguém viu. Ele inventa um monte de mentira Não, se você trançar meu cabelo e ela faz um teste, trança e grita, se eles Senhor, você Aleluia! Mas chegou o um dia em que ela rapou a cabeça dele, pastor. E aí passou André mãe lá a cabeça dele e a força não está no cabelo. Tá no Deus que o consagrou. Glória a, Deus, Glória a Deus. Aleluia. Eles perdem o temor de Deus. A igreja não faz mais sentido. Hum, Isso é, é coisa de povo. Glória a Deus. Glória a Deus. E ela rapa toda a cabeça, ele quebra, não conserta. Ele está de boa, deitado, dormindo no colo dela. Diga para alguém, cuidado, é isso não. Cinco pessoas que dormiram na hora errada. Eu que dormiu na hora da palavra. Pedro dormiu na hora da intercessão. Jonas dormiu na hora da tempestade. Davi dormiu na guerra. E Sansão dormiu na hora da tentação. Aleluia, glória de a de Deus! Chega a hora dela e um sono chamado sono do pecado, irmãos. Deus, o pecado o milhar, nos causa sono, não é sono desse sono, não é esse que você está tendo agora. O pecado causa um sono espiritual, aleluia! Você perde totalmente o desejo de jejuar, a Deus, a morar as madrugadas, os montes. Aleluia. Ele perde tudo. E dentro do polo dela dorme. E ela grita. Ela grita. Sansão, o do Sansão! Aleluia! Ele diz. É um sol que o sol vai cair tudo. Quando ele levanta. Quando ele levanta o braço, ele já cai. Eu acho que ele não matou nem o peso do próprio braço dele. É, Deus. E eles amarram ele. E a é o disse. Não diz que furou, diz que arrancou. Os dois olhos dele. Glória a Deus, Senhor um um de Cuidado com seus olhos. E, para, acho que seus olhos são muito bonitos. Para ser arrancadas, mesmo, por qualquer pecado. Eu acho que você é maior do que nós. Glória Arranca os olhos, amarra os É? O Edito, o arreio do cavalo, negro. Coloca no moinho que é o serviço do cavalo. Glória Jesus. O cavalo roda no arrebol do moinho e conhece o milho. Tira o cavalo e põe o sanção. Todo mundo faz uma festa no tempo de Dagom. E vamos comemorar a derrota do homem que Deus disse: Sansão, você será a mão da justiça todos os filisteus Aleluia! Sansão, você oh, vai é. ser o mesmo de Deus em Israel. Todos... Coloca no meio de mais a festa para comemorar, para celebrar a derrota do um grande juiz. Glória a Jesus! Ele está morrendo em volta do domingo. Glória a Deus, aleluia Quem sabe você que veio aqui essa noite me ouvir Fazemos, olha Se mim faz você está rodando em volta do mundo Sua vida não sai disso É um símbolo de depressão, ansiedade, angústia, desobediência a pai e mãe é um, um círculo sem fim na sua vida, porque talvez você tentou esconder tudo que você fez lá atrás. Mas essa noite, Jesus te trouxe aqui, te dando a oportunidade de procurar o sacerdote e iniciar tudo de novo. Glória a Deus! Aleluia! Vamos ficar aqui. Glória a Jesus! Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Jesus. Glória Aleluia. Dentro da prisão, o Sansão descobriu uma coisa muito importante. Ele descobriu que, por mais que seja fundo o poço que o homem se encontra, se ele quiser, ele pode se redimir. Aleluia. Coisa que eu vou dizer, irmãos, ninguém te obrigou a ser crente, Aleluia. não que eu saiba, glória a Deus. Que... Então, tu estás vivendo como Sansão, é uma escolha, você quis estar aqui. Você decidiu isso Ninguém te obrigou A ser um sanção consagrado É uma escolha sua Ele descobre que no fundo do poço, literalmente Ele descobre Que a força Que seus cabelos começam a crescer E que a força de Deus retorna para ele Coloca as mãos de esquerda e de direita Nas pilastras do templo de Dagom Derruba elas. Morre como um herói que vingou e que matou mais inimigos de Deus na sua morte do que na sua vida. Essa noite eu quero te dizer uma notícia. Essa noite, os seus cabelos estão voltando a crescer de novo. Glória a Deus. Aleluia! Essa noite os seus cabelos estão voltando a crescer de novo. Profetizou isso na sua vida. それ, te... Aleluia, Aleluia! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! O Espírito de Deus! Aleluia! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus. Glória, aleluia, aleluia. aleluia. Continue orando mais um pouquinho, olha aí. Aleluia, aleluia, aleluia, glória, glória, glória, glória a Deus. Aleluia, aleluia, aleluia, glória a Deus. Dado nome, do Senhor, do nome a glória, a Deus, glória a Deus, aleluia. Grande, grande ao oh, Deus de poder. Aleluia, glória a Deus. Ao poder, papai. Essa noite você não será um sanção derrotado. Glória a Deus. Essa noite você não será um sanção derrotado. Quem te prendeu? Se Satanás essa noite aprisionou a sua vida, a sua alma, se ele te colocou no fundo. No o nessa noite essa noite eu tenho uma notícia de Deus para a sua alma os seus cabelos estão voltando a crescer de novo Glória a Deus, aleluia Glória a Jesus. Glória a Glória a Glória a aleluia e eu gostaria que os irmãos levantassem as mãos para a gente orar mas antes eu quero fazer uma oração por essa menina que está aqui Isso. Aleluia Glória a Deus mas, assim, as mãos. Como se chama? Cassandra Amém. Cassandra. O tempo todo que eu pregava, quando eu olhava para a sua esquerda, Deus me revelava uma, uma obra muito grande para fazer na sua vida. Algo muito extraordinário, muito espetacular. Deus me dizia para te entregar essa palavra profética. O Senhor me dizia assim: Diz pra ela que ela é um samsão escolhido, aleluia, regado no meio de muitos, aleluia. e que Deus havia te separado, te consagrado desde o vento da sua mãe, uma obra muito grandiosa, aleluia, e que Deus ainda vai te usar de uma forma muito grande como uma ferramenta poderosa nas mãos dele o Espírito de Deus vai te tomar como tomou Davi por isso não ande como os que estão lá fora próximo de você estão andando porque as maiores coisas tem Deus para fazer na sua vida porque o mundo vai te operar Essa noite Tu vais voltar para casa diferente. Glória a Deus. Porque Deus conhece o teu passado, o teu presente e o teu futuro. E eu declaro que a partir de hoje, algo novo vai começar a acontecer na sua vida. Algo muito grande da parte de Deus vai começar a acontecer na sua vida. Tu vais levar, tu vais adorar, tu vais ministrar. E pessoas serão impactadas. Com a glória de Deus, glória, Jesus. seja cheio do Espírito de Deus nessa noite. Jesus. Monte as mãos, Vamos, vamos orar. Mande as mãos. Declare um milagre na sua casa, na sua família. Ó oh, Deus! Declare algo novo na sua casa. Sei que nós somos poucos. Aleluia, Jesus. O trabalho com libertação, irmãos, há mais de 10 anos eu sei que a libertação, às vezes, o foco dela é descrente. Aleluia. Mas eu não posso deixar de orar essa noite pelos irmãos por esse propósito. Aleluia! E eu gostaria que você também orasse com fé. Aleluia. Com muita fé nesse tempinho que resta. Aleluia. Amém? Aleluia. Quero que eu ore, irmãos. Aleluia. Baixa só um pouquinho. Mas, levante as mãos em oração essa noite é, como o nosso tempo já está avançado eu vou fazer uma oração e vou contar até três. aleluia Não quando eu terminar no 3 o que vai acontecer quando eu chegar no três? aleluia Jesus acontece muito irmãos o irmão José já foi comigo Muitos lugares acontece muito de que a mão da pessoa não consiga baixar mais. Oh, Deus! O padre Fiara a mulher orava para a mão dela baixar no meio. Oh, aleluia! E se isso acontecer com algum dos irmãos, eu vou orar depois que o pastor André encerrar para que eu não ultrapasse o limite do horário. Amém? Amém? Levante. Aconteceu algum sinal? Me fala. Glória a Deus. Pastor Gilvão, sentiu os que Pastor Gilvão, é, sentiu um arrepio. Pastor Gilvão, a mensagem que você pregou não foi para ninguém, foi para mim. Agora a vida está toda Pastor Gilvão. Eu sinto que o meu lugar é na igreja. Mas você foi dividido, e essa noite, Deus falou para mim que eu quero reconciliar. Aleluia! Fica Até três. Não vou estender Uma. Vamos lá. Se chegar no três, e a sua mão ainda continuar levantada para cima, não conseguir baixar, eu oro depois do pastor André. Aleluia. Aleluia, Jesus. Se alguém cair anestesiado, Pode acontecer. Se alguém cair na estesiada, os ombreiros, é? é. nós oramos depois. Mas, Senhor, Aleluia, glória a Deus. Deus. Vamos para cima. Aleluia, Jesus. Fecha o olho, fecha o olho. Deus. Se oh, alguém tiver muita fé, finge que tem. como tocar esse negócio para a fé. Em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Grande Deus! glórias! Oh, glórias! Oh, glória. glória a Deus! Em nome de Jesus, Senhor! Toca o sangue de Deus! Ô glórias! Oh glórias! Oh glórias! Ô Jesus de Nazaré, Senhor! Glória, glória, glória a Deus! Santo, Santo, Santo, Santo... Em e encontre, pois, Senhor Deus e meu Deus. Glória a Deus. Que nós viemos para profetizar uma bênção na vida de Deus. Venha Jesus, Isso é Deus, eu nome de Jesus, agora, Deus, Deus, Senhor Deus, Deus, o Senhor, o se existe, meteu Deus, uma comunhão, Senhor. Deus, Se existe, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Para, Senhor, o Senhor, povo, glória. meu o Senhor, o Senhor, o Senhor, o Senhor, Em nome de Jesus, o Senhor, o poderosa, Pai, com glória, a Deus. a o Viremos lá para as grãos, para a escadas. Viremos lá para Deus, para as é é Transformar essa noite em um novo Senhor. É dois e meio, meu Deus, em nome de Jesus de Nazaré. Em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus. Dá uma anestesia, Senhor. esta doença, meu Pai. Dá uma anestesia, Senhor, nos fica nos dos ossos, nos nervos, meu Deus. Nos tem Senhor, agora. Só que talvez foi desenganada Pela medicina Essa mulher este homem que tem infecções meu Deus, meu, Deus, meu Deus, em nome de Jesus Nós que O dom da cura neste lugar Nós que agora nesta Olha, Olha mais um pouquinho Olha mais um pouquinho Deus, Deus, Deus, Deus, adora. Em nome de Jesus, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, Sere. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Deus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, meu Pai. Em nome de Jesus, fechou, fechou, fechou, fechou, fechou. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, agora. Cada mãos, nas mãos, nas mãos, nas mãos. Essa mulher sobra em Deus. Que o toque doente, que o toque enfermo, Deus. Veja a mão. Levante a mão. Em nome de Jesus, meu Deus, agora. Em nome de Jesus, agora. Olha aí, o anjo vai tocar aí. A mão vai começar a cantar como se tivesse algo levantando o Glória a Deus. Aleluia. Glória. Glória. Glória. Glória. Glória. Glória. Eu, eu sinto o céu que tá passando, tá Deus. Eu sinto o vai é Meu Deus Aleluia! Aleluia! vai conversar em Aleluia! Aleluia! Glória, glória, glória a Deus. Glória, glória, glória, glória Deus. Glória Senhor Glória Deus. Glória Deus. Parente que está em Deus. Deus paz não Então, o sinal é dois e meio. Poder, papai, é três. Glória a Deus, aleluia, Jesus. É. A história, aleluia. Olha, aí, Glória, Glória, Olha só, Glória que a sua corpo começar vai começar a lançar como se estivesse sendo empurrado, ó. Aleluia. Ó. aleluia. Olha ah. no do fígado, Deus, Deus, dos rins, ó. Mesmo, ó. Deus, no sangue, Senhor. para me meu Deus. Deus. Olha a impressão arterial desregulada, diabetes, senhor. Glicose fora da comum. Algo que a medicina não poderá resolver, nem com os medicamentos. Mas essa noite eu declaro o milagre na sua casa, na sua vida. Só. Aleluia. aleluia. Glória a Deus, aleluia, a Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. Oh, Exaltado é o nome do Senhor. Deus. Oh, glória a Deus, aleluia. aleluia. Oh, Deus. Exaltado é o santo nome do Senhor. Aleluia. Aleluia, a Jesus. Jesus. Oh, glória a Deus, aleluia. aleluia. Exaltado é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Oh, glória, a Deus. aleluia. Santo, Senhor. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Oh, aleluia. Moção unção muito forte de Deus está tocando tudo que você tem. Oh, Deus. Tocando tudo que você glória, tem. Se oh, você deixar, Deus, só se deixar. Aleluia. Glória é a oh, Deus. Eu... de cura, irmãos. Está nesse lugar. Glória a Deus. Aleluia. Eu... olha aí, ó. Mais forte, ó. Aleluia. A Deus. Glória a Deus. Aleluia. Alguém te burrando, te tocando. Pede, Glória, Deus, Glória a Deus. Aleluia. Pede mais forte. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Soltado é o nome Complém. do Senhor. Complém. Glórias. Complém. Glórias. Complém. Complém. Aleluia. Glórias. Glórias. Aleluia. Anestesia completa. Voltado é o nome do Senhor. Glória a Deus. Aleluia. glórias. Aleluia. Salve, Deus, aleluia, Jesus. Deixa as mãos, irmãos. Oh, glória a Deus, aleluia, Jesus. Que não tiver normal, depois a gente olha. Aleluia, Jesus. É normal? Aleluia. Glória a Deus. Algo de Deus grande na sua vida. Sentiu algo, irmãos, tocando as suas mãos? Glória sentiu. a Deus, aleluia! Quem está com a mão anestesiada? Alguém ficou? Aleluia. Está normal? Está abrindo? Fechando? Aleluia, Jesus. Glória, aleluia. Grande Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia! Glória. Irmãos, depois nós oramos pelos irmãos que Aleluia, Jesus. sentiram algo diferente. Deus abençoe. Eu volto para o pastor André. Sobre todo mundo que é crente. Aleluia, Amém. Jesus. Amém. a Deus. Deus abençoe a vida do irmão, a vida do pastor Gilvão. Que Deus continue abençoando e que os cada vez mais ministerial. Aleluia, grande nome de Deus, aleluia Deus abençoe também Diaco José Aleluia e o João Marcio também que está acompanhando nesta noite, Deus abençoe a e os familiares também pastor, e leva a benção do Senhor para a família também lá em nome de Jesus, aleluia Glórias a Deus irmãos, vamos estar tá fazendo um minutinho de oração e voltar Aleluia, Daná, Pés. aposta para a gente estar em nossas casas, em nome de Jesus. Amém? Feche teus olhos. Aleluia. O pastor orou e agora a oração da fé. A oração da fé, ela tem muito efeito. Então, como está orando a Deus em nome de Jesus? Meu Deus e meu Pai, Deus poderoso, Rei da Glória, Nesta noite, ó oh Deus, nós estamos louvando e agradecendo por mais um culto. Até que o Senhor tenha nos ajudado, Senhor. Senhor, meu Deus, continuamos visitando, meu Pai, cada dia. Visitando cada família, Senhor, meu Deus, presente nesta noite. Meu Deus e meu Pai, eu oro, Senhor, meu Deus, aquele que está o Senhor, meu Pai, nos ouvindo, Senhor. Então, Senhor meu Deus, nesta noite nos assistindo, em nome de Jesus, ó oh, Pai, nós abençoamos, que o Senhor visita meu Pai, cada família visita meu Deus a casa, coloca onde o seu de Senhor que o Senhor venha, Senhor meu Pai, dá o livramento, Senhor meu Pai para cada um, Senhor meu Deus, que até aqui, Senhor meu Deus ouvi a tua palavra, em nome de Jesus meu oh, Deus, que seja todo Deus abençoado, no nome de Jesus, amém? É a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus Pai, as doces e consolações do Espírito Santo permanece com todos, todos digam, amém. amém! Glória! a Deus, amém, o pastor João vai estar aqui, Quem precisar. Ele entendeu por Jesus, Ele o Evangelho não é algo que existe desde o século XVII ao século XVIII ou nasceu na Idade Média o Evangelho existe desde que o mundo é mundo e foi encarnado, interpretado, mostrado é, por Cristo quando ele desceu na terra se fez homem sem pecado, provou que é a morte provou que é a cruz provou que é ser humano né? porque Jesus era 100% homem, 100% Deus e a Bíblia diz que em tudo ele foi tentado e sendo ele o filho de Deus, a Bíblia diz que ele também teve que aprender como ser humano então Jesus provou na carne o que é o ser humano um ser humano não é próximo, Jesus desce na terra dá sua vida, morre entrega a sua vida a Bíblia diz que ele entrega, morre às três da tarde ele é crucificado, no terceiro dia, no domingo de manhã ele ressuscita ele levanta do sepulcro e Ele nos dá direito à vida eterna preparada, a princípio que deveria ser para todos os homens, mas a Bíblia diz que Ele deu sua vida em favor de muitos e não diz que foi a favor de todos, porque porque muitos são chamados, mas pouco escolhido e nós vemos, irmãos, nas antigas escrituras. Fora da Bíblia de muitas histórias como Alexandre o Grande, como, como outras histórias, Dom Pedro, Álvares Cabral e outras histórias que tiveram um final. Mas a história de Jesus, a história do Evangelho, ela não tem um fim, ela vem desde os princípios, há mais de há quase seis mil anos. E Cristo encarnou-se o Evangelho, a própria, se tornou a própria Palavra em vida E pregou o Evangelho, anunciou o Evangelho E esse, e esse Evangelho, e essa pregação persiste e já dura há mais de dois mil anos No tempo moderno que nós conhecemos O Evangelho não pode acabar e jamais será acabado E o que significa Evangelho? Evangelho significa as boas notícias é o homem, a Bíblia diz, a Palavra de Deus diz em Romanos 3, versículo 23, que todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Neste manhã, se você tiver uma Bíblia no celular, talvez uma Bíblia católica, uma Bíblia evangélica, eu gostaria que você abrisse aí Romanos 3, versículo 23, a Palavra de Deus diz, porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E observe uma coisa, amados ouvintes, você que está é, passando aqui, você que está nas lojas, você que está no comércio, imagine uma coisa, quando a Bíblia diz que todos pecaram, a Bíblia não mente, a Bíblia não faz exceção, ela diz que todos pecaram, então o jovem pecou, o idoso pecou, o inferno pecou, o que tem saúde pecou, o rico pecou, o pobre pecou, é, o, que, o que é estudado pecou, o que não tem nenhuma... O que é leigo, que não conhece nada, que nunca frequentou uma escola, também pecou. A Bíblia diz que todos pecaram. E quando ela diz que todos, ela é radical em dizer que todos pecaram e destituídos ou separados estão da glória de Deus. Se todos pecaram e separados estão da glória de Deus, não restaria, não restaria uma alegria final para os homens não haveria uma esperança para os homens, já que todos pecaram, e Paulo diz, em Romanos 3, 23, porque todos pecaram, e destituídos estão, e separados estão da glória de Deus, então se todos pecaram, significa que... Todos os que pecaram estão distanciados, se tornaram inimigos de Deus, separados de Deus. E nós vemos, amados, na nossa sociedade atual, os pecados mais comuns que nós vemos e que existem desde os tempos de Ló, desde os tempos de Abraão. Desde os tempos de Sodoma e Gomorra Que a Bíblia diz que Deus mandou fogo do céu E queimou Sodoma e Gomorra Porque o nosso Deus é amor Mas o nosso Deus também é juiz Ele também é amor Mas ele também é advogado E como diz o pastor Carlos aqui nesta manhã Vai chegar um dia Que o Jesus que você tem aí talvez na sua carteira Vai chegar um dia Que esse Jesus que talvez você tenha aí é um bolso da sua roupa, é uma mochila para dar sorte, vai chegar um dia que esse Jesus que a Bíblia chama, que João chama de advogado hoje, que a Bíblia diz filhinhos não pequeis, porque temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo justo, vai chegar um dia que esse Jesus que você... Tem uma imagem dele aí, na sua cabeça, não uma imagem física, mas só de uma imagem na sua cabeça. Esse Jesus que você imagina que conhece, ou que deveria conhecer, e que hoje é chamado por João no Evangelho, na Epístola, de advogado, vai chegar um dia que esse Jesus não vai ser mais advogado. A Bíblia diz, e a Bíblia Evangélica, a Bíblia Católica diz que um dia ele vai ser juiz. E juiz, meus amados, ele não vem para absorver, ele não vem para defender, o juiz vem para. Condenar uma pessoa E talvez nesta manhã você diz Mas como é que um Deus tão bom vai me condenar? Como que um Deus tão bom? Eu estou aqui fazendo minhas compras Estou aqui trabalhando a semana toda eu sou um cara bom, faço bondade, não faço mal para ninguém Como é que o Jesus tão bom vai me condenar? Isso é lorota! Jesus não me condena não, Jesus vai salvar todo mundo Mas isso é antibíblico Porque Jesus é bom, mas ele vai ser juiz Observa uma Eu coisa, o juiz que nós hora, temos é aqui, é? circular, a gente é hora. ele também não seja uma, problema, uma pessoa ruim, mas quando o réu comete qualquer erro tangível, está na lei, esse juiz vai condenar essa pessoa. Independentemente desse juiz ser é bom. Desse juiz ser ruim, por quê? Porque o juiz vai fazer cumprir a lei, vai cumprir a lei, assim é Jesus. Aproveita a oportunidade hoje. Eu estou feliz de ver aqui pessoas que estão de frente comigo, nas laterais aqui, ouvindo a palavra de Deus. Você é um bem-aventurado. A Bíblia diz: bem-aventurado é aquele que ouve e que pratica a palavra de Deus. Mas os pecados, meus amados, existe desde os tempos de Abraão, desde os tempos de Sodoma e Gomorra. E a Bíblia diz que todos pecaram e separados estão da glória de Deus Então o que significa que aquele que estiver prostituindo Está separado da glória de Deus Significa que aquele que estiver em adultério está separado da glória de Deus significa que aquele que tiver um relacionamento fora do casamento, está separado da glória de Deus significa que aquele que mente e que ama e comete a mentira está separado da glória de Deus significa que eu volto a dizer, que aquele que é adultera, a Bíblia diz que está separado, se tornou inimigo de Deus significa que aquele que tem um relacionamento, seja homem, seja mulher e esse relacionamento é fora do casamento essa pessoa está separada da glória de Deus, ele se tornou inimigo de Deus, e não pense nós, que algum inimigo de Deus vai dar alguma das suas promessas que Deus prometeu e que reservou para os fiéis, então significa que todos os que adulteraram estão separados e se tornaram inimigos de Deus, significa que todos aqueles que matam que roubam, que não tem pensamentos malignos no seu coração, está separado da glória de Deus, se tornou inimigo de Deus, e a Bíblia diz que todos pecaram e se tornaram inimigo de Deus, então pastor João, então significa que não tem jeito para a humanidade, porque não, a Bíblia diz que não há um homem que, que não peque, a Bíblia diz que não existe um homem que não cometa nenhum pecado, então o que, que eu posso fazer? Eu sou jovem! Eu tenho medo de ser condenado Eu sou doutorado, mas eu tenho medo de ser condenado Eu sou pobre, eu sou rico, tenho medo de ser condenado O que eu tenho que fazer, já que todos pecaram e se tornaram inimigos de Deus, diz a Bíblia Sagrada Tem um jeito, o jeito é fazer o que Jesus fez em Mateus 4,17, diz a Bíblia que desde então Jesus começou a precar e dizer, arrependei-vos porque o reino de Deus está próximo, não existe outro jeito a não ser arrepender nesta manhã, e eu já estou chegando no final da mensagem para dizer a você o seguinte, arrependa, arrependa nesta manhã das coisas que você tem feito, venhamos arrepender, nos pecados que entristecem a Deus, nos pecados que a Bíblia diz que cheiram mal as narinas de Deus. Aproveitemos nesta manhã a oportunidade Você não vai para o céu porque você é bom Você só vai ser salvo Diz a Bíblia Sagrada Se você estiver andando Diante de Deus com fidelidade A Bíblia diz correndo do pecado Eu sei que você está passando aqui nesta manhã Talvez você pode até fingir Que não está me ouvindo Você pode até tampar os ouvidos nesta manhã Você pode até passar de lado Você pode entrar até um começo Para não escutar a palavra que eu vou te falar Mas a Bíblia diz Aproveite a sua oportunidade Salmo 9, versículo 17 Em qualquer bíblia que você abrir aí Nesta manhã Seja uma bíblia atualizada, seja uma bíblia no celular Seja uma bíblia católica evangélica Salmo 9, 17 Diz a palavra de Deus Que os ímpios serão lançados no inferno e todas as pessoas que se esquecem de Deus Observe bem o que diz a Bíblia Não é somente os ímpios Quem é ímpio? É o que comete impiedade É aquele que comete coisas contra Deus É aquele que aborrece a Deus É aquele que anda errado E a Bíblia diz Os ímpios serão lançados no inferno e Todas as pessoas que se esquecem de Deus Quem sabe nesta manhã você está dizendo Mas eu não sou ímpio Porque eu sou bonzinho, faço tudo certinho Mas quem sabe você tem esquecido de Deus Quem sabe eu tenho esquecido de Deus Quem sabe nós temos esquecido de Deus observe uma coisa, a gente passa às vezes a semana toda trabalhando às vezes a todo trabalhando a tem dois serviços, a tem três afadigado com tantas coisas e raramente quando lembramos de Deus é quando deitamos para dormir, fazemos uma oração mecânica, automática que já temos ela de cor salteada pedindo para Deus abençoar a nossa família, ou de manhã uma oração decorada mas Deus nesta manhã exige de mim Deus nesta manhã quer de você uma vida mais viva na presença dEle, meus amados. A Bíblia diz em Isaías 55, versículo 6. Buscai o Senhor enquanto ele pode achar, invocai o seu nome enquanto ele está perto. A Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 37 e 38. Se você abrir aí numa Bíblia evangélica, numa Bíblia católica, você vai encontrar aí em Atos 2, 37 e 38, a Palavra de Deus diz que aqueles homens... Estava ouvindo Pedro pregar naquela tarde, e Pedro pregando o Evangelho, falando que Cristo morreu, que Cristo ressuscitou, e que Ele é o Filho de Deus, Ele não é qualquer pessoa, Ele não é mais um, mais um, um cristão, Jesus é o próprio Filho, aliás, Jesus é o próprio Deus, Ele diz, eu e o Pai somos um só, nós somos um, aleluia, e a Bíblia diz... Que Pedro, pregando sobre esse Cristo em Atos 2, 37 e 38... A palavra de Deus diz que aqueles homens resolveram a procurar Pedro e dizer... Pedro, mas re realmente essa mensagem tem servido para nós... A nossa vida está dessa forma... Nós nos tornamos inimigos de Deus... Nós nos tornamos separados de Deus... Nós estamos distanciados de Deus... A religião não nos pode mais salvar... A religião não nos pode livrar do inferno. E aí, Pedro, o que nós iremos fazer? Escute, olha para cá. A Bíblia diz que Pedro então diz Só existe uma maneira do homem chegar a Deus. Atos 2, 37 38 Arrependei-vos e sejais batizados. Arrependei-vos e sejais batizados. E eu chamo a sua atenção nesta manhã para falar do que diz a Bíblia Sagrada. Pedro está dizendo a pessoas adultas, pessoas grandes. Pedro está dizendo a homens e mulheres que tinham seus 20, 30, 40 anos, 50 anos, dizendo arrependei-vos e sejais batizado. Olha para mim aqui. Quem sabe o quê? Batizado. Eles foram um no né? dia quase 3 mil ah, almas. E a Bíblia diz Pô, que, que eles foram perdoados e que receberam o Espírito Santo. Então não sou eu que estou dizendo, não é o pastor que está falando, não é o padre, é a Bíblia Sagrada. Se você ouvisse a minha palavra, a palavra do homem poderia refutar, mas é a Bíblia. Essa Bíblia que você tem na sua casa aí, talvez tenha até um aplicativo no celular. É a Bíblia que diz foi batizado pessoa adulta, foi batizado pessoa grande, foi batizado pessoa velho, Então a criança da idade pequena, uma criança de colo não pode ser, porque ela não tem pecado, nem pecado nem pelo pecado original porque existe no mundo, ele não contamina uma criança que é inocente, a Bíblia diz que Pedro batizou adulto pessoa grande, pessoa velha porque pessoa já adulto acima de 12 anos de idade, ele começa a conhecer o que é pecado e a Bíblia diz que ele precisa arrepender e ser batizado, confessando em público que Jesus Cristo é o Senhor então a Bíblia diz que Pedro batizou pessoas grandes, pessoas já velhas, pessoas que se arrependeram naquele dia e a Bíblia diz que elas foram salvas naquele dia porque entregaram o seu coração para Cristo não tem como você chegar a Jesus sem arrependimento não tem como você chegar a Cristo se você não arrepender e escute uma coisa que eu vou dizer esse mundo vai acabar em breve a Bíblia diz que os céus que nós vemos serão enrolados como um jornal, ou como um pergaminho, a bíblia diz que esse céu vai ser enrolado, e a bíblia diz que o céu que nós vemos vai arder em fogo, as estrelas cairão nos céus, os firmamentos serão abalados, e nós veremos o Senhor vindo na glória, diz a bíblia sagrada, então nesta manhã, escute uma coisa, esse mundo está prestes a acabar, arrependei-vos dos seus pecados, arrependei dessa vida enganosa que você está vivendo, essa vida de ilusão que você está vivendo, onde o dinheiro não pode te salvar, onde a riqueza não pode salvar, onde... Qualquer coisa nessa vida não poderá nos livrar, mas somente o um arrependimento sincero. Aleluia, a Bíblia diz, uma busca honesta e uma busca sincera perante Deus. E escute uma última coisa que eu vou falar, ouvintes, para encerrarmos esta manhã. No século 17 e entre o século 17 e o século 18 criaram-se um lugar chamado purgatório no século 17 XVII e 18 criava-se um lugar chamado Purgatório, que seria, entre aspas, uma maneira de todos os homens ir para o céu. Após o homem um... morrer, ele passava por esse lugar que não existe em nenhum lugar na Bíblia Sagrada, nem na Bíblia Evangélica, nem na Bíblia Católica. E aí ele passava nesse lugar e ficava um período ali sofrendo, passando pelo tormento depois esse homem vinha ser salvo mas isso é antibíblico porque a Bíblia diz que Deus deixou somente dois caminhos um ao é céu e o outro ao é inferno e nesta manhã se você está aqui eu gostaria que você pudesse dobrar a sua atenção para ouvir isso não existe um local intermediário não existe um, lugar, um local passageiro onde você morre em todos os seus pecados e passa ali um período sofrendo, depois Deus te encaminha para o céu. Assim seria muito fácil, assim seria bom demais. O homem poderia prostituir, o homem poderia pecar, o homem poderia ter vários relacionamentos, o homem poderia viver no adultério. E depois ele passava esse período de sofrimento indo após isso para o céu. Seria bom demais se fosse dessa forma. Mas é antibíblico. Porque a Bíblia diz que nós precisamos levar essa oportunidade. Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Invocar o seu nome enquanto está perto. E eu volta a dizer o que existe é o céu. E o que existe é o inferno. E o que existe é o paraíso. E o que existe a condenação eterna. Todos os homens são eternos. Tanto os salvos quanto os homens condenados. Mas a diferença da eternidade é passar a eternidade com Deus. Ou passar a eternidade sem Deus. O homem não é salvo porque é bonzinho. O homem é salvo porque ele começa a buscar a Cristo a sua alma. Porque ele entende o preço da cruz. Porque ele entende o preço do calvário O calvário, meus ouvintes Não é somente simbólico Eu sei que você já ouviu falar de Jesus Sei que você conhece Deus Não que você de falar Mas Deus e Jesus e a cruz não é algo simbólico, que você carrega no bolso, ou que você imagina, é real, Jesus morreu, não é mais um derrotado, essa imagem que você tem na sua cabeça, desse Jesus derrotado, um Jesus frustrado, um Jesus de cabeça baixa, um Jesus ensanguentado, esquece essa imagem, isso aí já era, o Jesus da Bíblia, ele está vivo no domingo de manhã, Aproximadamente às três horas, ele ressuscitou. Ele está vivo e ele está vivo. Passou 40 dias com os discípulos, subiu para o céu e prometeu. Porque os anjos aproximaram para os discípulos E viram ele subindo de sério Varões galileus, porque estás olhando assim para o céu? Esse Jesus que vocês estão vindo subir, ele também virá da mesma forma que vocês ouviram subir. Então a Bíblia diz que do mesmo jeito que Jesus subiu, ele vai voltar de novo. E isso não é conta da carochinha, isso não é filosofia, isso não foi Albert Einstein que falou, isso não é nenhum grego que falou, foi a Bíblia que disse que do mesmo jeito que Jesus subiu, ele também voltará. Para buscar o teu povo, a Bíblia diz em Malaquias capítulo 4 que a terra está amaldiçoada por causa do pecado. Malaquias 4 diz que vai passar um fogo na terra, e a Bíblia diz que não vai sobrar nem raiz e não vai sobrar ramo. Aleluia! Então, nesta manhã, não deixe essa oportunidade ir embora. Você que está passando aqui perto de nós, aproveite essa chance, agarre ela com todas as suas unhas. Billy Graham, certa vez ele disse, e se o inferno fosse verdadeiro, e se o inferno realmente existisse? Mas pastor Gilman, tem uma chance do inferno não existir. E Billy Graham diz, mas e se ele porventura existisse? E se porventura o inferno fosse uma realidade, ainda assim você arriscaria a viver dirente, distante de Deus? Ainda assim você arriscaria a viver separado de Deus? Ah, pastor o João, re... é um re... cara muito religioso, mas amado ouvinte, escute uma coisa, a religião não salva, porque a palavra religião significa religar de novo. Ah, a religião não pode salvar, porque a Bíblia diz que a palavra religião é ligar de novo. Você tem que estar ligado de novo com Deus, você tem que reatar a sua aliança com Deus você tem que entender o que é os princípios da religião, e o princípio dela, é Cristo morrendo, ressuscitado, vivo, não pode ver ele mais, mas pode imaginar que ele está conosco aqui nesta manhã, então eu gostaria que você, que estiver ouvindo nesta manhã, entregasse o seu coração para Jesus, entregasse a sua vida para Jesus, entregasse a sua alma para ele, aleluia, Talvez você tenha pensado que Cristo é coisa de pobre, que Jesus é coisa de pobre, que servir a Cristo é coisa de gente à toa, que não tem nada mais para fazer. Mas servir a Cristo não é coisa de pobre e nem coisa de gente que não tem nada para fazer. Servir a Cristo é honra. Ah, existe uma história que eu conto sempre, que o presidente da Coral é do norte. O presidente da Coreia do Sul, ele é diácono na porta da igreja do evangelho pleno. Então se você tem um presidente da república que é cristão e que é diácono na porta de uma igreja, significa que o evangelho não é coisa de pobre, o evangelho é coisa de gente que está querendo religar de novo com Deus. E a Bíblia diz que José de Arimateia é rico. Um homem próspero, mas muito rico mesmo. E quando Jesus morre, quem é que vai pedir o um corpo de Jesus para Pilatos? José de Arimatéia. Ele diz, Pilatos, me dá é o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que José de Arimatéia, sendo um homem rico, Pega o corpo de Jesus, embrulha, leva para embalsamar, leva para o sepulcro feio, novo, que ninguém tinha sido colocado naquele sepulcro ainda. E aquele homem, ele que amava que Deus, Deus, ele servia a Deus. A, ser aí. a Bíblia diz que Jó era o um homem. Olha para cá, olha para cá. A Bíblia diz que Jó era o um homem mais rico do Ocidente. Olha para mim. A Bíblia diz que Jó era o um homem mais rico do Ocidente. E está na sua Bíblia. Está na Bíblia católica. Está na Bíblia evangélica. Jó, a partir do capítulo 1. Lê em casa. A Bíblia diz que era o homem mais rico do Oriente. Mais rico do Ocidente. A Bíblia diz que ele tinha muita gente a seu serviço. Era próspero. Era dono de várias fazendas. Olha para mim. dono de várias fazendas. E ainda assim, Jó era rico, mas amava a Deus. Mas servia a Deus. Mas tinha Deus como homem. Que verdadeiro salvador Aleluia E Jó amava, servia Temia, a Bíblia diz que era reto Temente a Deus Então meus amados Eu quero te dizer nesta manhã O evangelho vivo de Jesus Que você conheça, pelo menos devia conhecer, não é coisa de gente pobre, não é coisa de gente analfabeta, não é coisa de gente que não tem nada melhor para fazer, o evangelho é a vida, o evangelho é Cristo, o Evangelho é a ponte, o Evangelho é o único meio do homem chegar a Deus através do arrependimento, não existe uma outra maneira. Você pode até, olha para mim, você pode até dar esmolas, você pode até dar ofertas, você pode até é dízimos. Você pode até fazer muita caridade, você pode até distribuir muita cesta básica, mas Paulo diz: "Ainda que eu desse meu corpo para ser queimado, ainda que eu desse toda a minha vida em favor dos outros, ainda assim não seria o foco principal. Ainda assim, eu seria como inútil, como sino que faz barulho, porque porque a Bíblia diz que a salvação não é pelas obras. Não é pelo que você faz. Olha para cá, eu sei que você está me ouvindo. Não é pelas obras. Não é pelo que você faz. A salvação não é pelas bondades que você faz. A salvação não é pelo tempo que você passa orando ou rezando que você conquista ela, a salvação não é pelo seu empenho que você tem feito, a salvação não é pelo que você faz, pelo que você fez pelo que você deixou de fazer a salvação é pelo que Cristo fez no Calvário a salvação é pela cruz de Cristo, a salvação é pela morte do nosso Senhor, a única maneira de nós sermos salvos é a vez do sangue inocente de, de Jesus Cristo é através do sangue inocente do nosso Senhor e você que está passando aqui nesta manhã, devido a vida a voz de Deus, entrega seu coração para ele nesta manhã daqui a pouco nós iremos embora mas o Evangelho vai ficar impregnado na sua mente e no seu coração e o último conselho nesta manhã, olha para cá o que eu dou para você nesta manhã para nós terminarmos é, arrependa-se arrependei-vos porque a chegar do reino de Deus Buscai o Senhor em arrependimento esta manhã E não deixa esta oportunidade ir embora E eu queria fazer uma oração Com você que está me ouvindo Você que está na loja Na sua casa, no serviço Você que está passando aqui você que está parado em algum lugar ouvindo essa pregação, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua família de uma forma especial, gostaria de orar pela sua vida nesta manhã, apresentar seu coração a Deus, quem sabe que nesta manhã você está passando por uma ansiedade crônica, por uma depressão que os medicamentos já não resolvem mais. Quem sabe nesta manhã você está enfermo com uma doença que a medicina diagnosticou como sendo impossível. Livrar e sair dela, mas nesta manhã a Bíblia diz que para Deus, em Lucas 1, 37 diz, porque para Deus nada é impossível, aleluia. Então ore o Senhor nesta manhã, mesmo que você não puder orar com a sua boca, mas ore com o seu coração. Senhor, nós te apresentamos, meu Deus, essa cidade. Aleluia, em nome te de Jesus, Deus. Te apresentamos, Deus, os começos. Toque Espírito que estão recepcionando cada dia, a sua pai, palavra nesta manhã os irmãos, pai, nessa cidade, pessoas que estão aqui de outras barrio, rua, denominações nos apoiando Senhor Deus, pessoas católicas Aleluia. todos que estão aqui nesta manhã Deus Senhor Deus. sejam abençoados Aleluia. pelo poder da sua palavra se ver meu Deus aqui pessoa doente pessoa com depressão Viva, pessoas pensando em suicídio nesta manhã Aleluia. em tirar a sua vida em acabar com a sua vida pessoas que estão desistindo de tudo, Senhor, porque a depressão leva embora todos os desejos e todas as motivações do homem, nós pedimos nesta manhã, essa pessoa Aleluia. que é jovem, que é rapaz, Aleluia. que é moça, que é idoso, Senhor, que a criança, que já é ou que não é, que o Senhor possa visitar de uma forma especial nesta manhã, curando a todos, meu Deus, abençoando o comércio de cada um, prosperando a empresa de cada um, Senhor, fazendo girar muito mais o dinheiro que entra no comércio dessa pessoa, que está aqui nesta manhã, abençoe, meu Pai, a todos nesta manhã de uma forma especial, quebra o jugo, Senhor, cura as doenças, meu Pai, que para a medicina não tem mais jeito nesta manhã, que o Senhor abençoe a todos. Em nome de Jesus. E se você gostaria de entregar seu coração para Cristo. Pode vir aqui na frente. Procurar o pastor. Você que nesta manhã diz no seu coração, não aguento mais essa vida que eu estou vivendo. Essa vida de engano. Eu até tenho dinheiro, mas a minha vida está uma catástrofe. Eu até tenho dinheiro, mas a minha vida está um desastre. Minha vida está uma agonia. Minha vida está acabada. Meu relacionamento, tudo parece que está no fundo do poço. Nesta manhã, se você quiser vir sofrer com Jesus a partir de hoje frente, nós teremos o prazer de fazer uma oração pela sua casa quando abençoado sua casa e te ajudando nessa caminhada a partir de hoje e eu tenho certeza não estou dizendo que se você aceitar Jesus, você vai parar de sofrer isso é mentira, mas eu vou dizer uma coisa que se você entregar seu coração para Cristo, você vai sair daqui nesta manhã com paz que é a única coisa que ninguém pode te dar Só Jesus Deus abençoe sua vida de uma forma especial Deus abençoe a vida de todos em nome de Jesus Deixamos o convite para você que nos ouviu Nos sons da igreja Vida Eterna Ali na rua Duque de Caxias Em frente ao portão do campo do bairro Boa Vista Perto da lanchonete do Julinho da Mata Deus abençoe em nome de Jesus, amém você nos nosso para ir ali amanhã às 19 horas, em nome de Jesus querido Deus nós agradecemos ao Senhor por este momento que o Senhor possa abençoar mesmo cada vida, cada dia mais meu Deus que a Tua Palavra, meu Pai possa permanecer em cada coração posso permanecer em cada família, em cada vida, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós encerramos por aqui, mas com certeza cremos que o Teu Espírito Santo continuará ecoando em cada coração a Tua Palavra, no nome de Jesus Cristo, amém.